Porque lá dentro do sistema socioeducativo, ele te atiça para você cair na tentação e voltar. Por isso que o índice não muda. O adolescente sai, entra no crime socioeducativo e vai para o penal maior. Por quê? Porque muito ser revoltado com o sistema. Eu visei diferente, aprendi diferente. A vontade era de falar, mas de boa, vou fazer o certo, vou fazer o certo. Porque se fosse depender do sistema, eu seria outro. Mas como tem pessoas maravilhosas como o Fábio e outro, a minoria faz a diferença. Muita. Conheci o Fábio lá e foi lá que a gente começou a desenvolver esse Cezinho aqui, eu, o Carlos e a... É, ele conseguiu me, me, me colocar para participar do CDCA, que é Conferência de Direito da criança e do Adolescente. Fui, participei do Distrital, consegui ser eleito... Delegado distrital e nacional, participei com a nacional. E nesses eventos tinha uma escota, que era constrangedora. Cheguei. chegaram a bloquear um elevador, um sócio educativo. O pessoal passava e eles, tipo. A licença que eu me sentia um bicho. Eu falei, mas o que é? Vou morder alguém? E eu já tinha começado a reintegrar reintegração na, na sociedade. E aqui dali. Foi complicado, porque cadê a Salsa Educação? Né? Não é ali para a Educar? Eles estão querendo transformar os sócios, os sócios educando em monstro. E, e nós, eu estou aqui, e outros que conseguem também, não é todos que conseguem ser gladiador. Eu falo sempre para o Fábio, que tem que ser gladiador, que o Fábio é gladiador, que a equipe do Fábio é gladiador, porque eu não desisti na primeira oportunidade. Minha primeira oportunidade foi depois de seis meses que eu saí. Consegui um emprego no mercado, fiquei super feliz. Mas com ser dia tentaram me matar nesse mercado. Eu saí de lá abalado, porque o dono chegou me branco, falando que, por eu morar no eu sou morador de Planalto, fiquei muito tempo no bairro Pombal, então Pombal tem um lugar que tem guerra com diversos lugares. Ponaltina. você não precisa dar tiro em ninguém para você ter guerra, só de morar no Pombal você tem guerra. Aconteceu isso e eu fiquei muito, mas eu sempre tive contato com o Fábio, com a Fernanda, com a Sempre quando acontecia essas coisas, eu falava: poxa, aconteceu isso. E ele sempre me incentivava: não, não desiste, que você vai conseguir. E eu, beleza? Nesse mesmo dia que aconteceu isso, eu desanimei de tudo, queria desistir, queria voltar pro crime, falar: ai, como é que eu vou? Poxa, primeiro emprego acontece isso. Mesmo que me abalou e não abalou, que no mesmo dia eu consegui outra oportunidade. Eu depois desse mercado, eu consegui outro emprego. Todo mundo gostou de mim, eu mostrei que queria mesmo. Só que um dos... era três sócios, e um desses sócios... Porque eu estava com uma roupa, como eles diz de pedra. Eu tinha, eu, tava, eu tinha acabado de sair, eu estava começando a construir, comprar roupas novas. E ele foi falou que eu era mala. Falou, fica de olho nesse moleque que era mala. Ele é mala. E a gente falou, o que, que você fez? Eu falei, não, não fiz nada. Ele te mandou ver, ele está falando que você... Que vai pedir para... Desligar você A gerente chorou, não entendi porque eu fui mandar embora Mas também não desisti, continuei Correndo tarde de curso, consegui conseguir outro emprego E comecei a fazer vestibular entendeu o que é vestibular E conseguir outro emprego no restaurante O dono era um carioca, ele falou Ei, negão, você trabalha mesmo, te mando mais embora Aí eu me empolguei, eu falei ah, Agora eu posso começar a fazer vestibular Eu consigo pagar os estudos pra mim Foi isso que eu fiz Comecei a fazer vestibular, consegui Consegui uma bolsa, não sabendo o que era RH. Falei, vou procurar saber o que era é RH. Vou fazer para não perder meu tempo. Comecei a fazer com seis meses. O movimento do restaurante cai e quer é o novo. E quem tem que lidar com o desemprego de novo? Eu mesmo. E dessa vez foi a reviravolta que, no aviso, eu consegui uma entrevista e, pum, consegui. No aviso, consegui trabalhar na WWF. Aí, com um ano de lá, começou tudo de novo, aprendizagem nova, aí com o ano eu fui honrado, privilegiado, chamado para trabalhar na equipe do Fábio Félix, esse ano eu termino, minha mãe é viciada em droga, ela é dependente de química, tentei de todas as formas, falei, olha eu, olha eu, eu então, era isso, hoje eu mudei, vamos comigo? Mas minha mãe não quer ser ajudada, ela falou que não quer, que vai morrer assim, que o importante é eu trabalhar, mas só que eu falei para ela, não, o importante é nós juntos mudar essa história que, que tem aqui. Não, o meu sonho, eu falo que meu sonho é conseguir tirar minha mãe de Planaltina. Mas só que eu tenho que mudar todo o pensamento dela. Ela falou, que não sai mais de Planaltina, que quer viver lá. Porque lá ela tem acesso à droga fácil, e bebida fácil, conhece todo mundo. Minha maior preocupação é meu irmãozinho. Eu tenho um irmão, tenho dois irmãos. Tem um que está é no, no sistema carcerário. E tem um menorzinho, que é o Isaac, de 12 anos, que mora com ela. Eu não moro com a minha mãe. Devido a isso, ela bebe as bebidas dela. Não me incomoda, mas só que, meio que me atrapalha. que agora eu estou numa rotina que eu chego tarde, acordo cedo. E ela fica muito, às vezes, acordada de madrugada. Leva os usuários para lá e tal. Isso, então, para mim evitar conflito com a minha mãe, eu moro com a minha avó hoje. Estou lutando para tentar tirar a minha mãe de lá. E estou aqui para dizer para os senhores e senhoras que a segunda chance que a sociedade fala que você merece, eu saí quando eu estava lá dentro, porque o meu pensamento era oh, vou sair, vou começar a trabalhar, vai ser diferente. Mas quando eu saí, a realidade foi tal outra. Eu entendo a sociedade, que os moleques atentado mesmo, perturbados, eu entendo que eles têm, mas ele disse que não merece a segunda oportunidade. Mas quando eu saí, ó, viraram as costas para mim. Mas eu não desisti não, olha onde que eu estou aqui hoje. Eu não desistir. E eu vou arrastar mais moleque mostrar para eles que nós podemos ocupar todos os lugares. Nós podemos ocupar. Não é porque na frente do ensino errado todo mundo erra. Agora, se ele quer dizer continuar errando, tudo bem. Agora quem errou e quer uma segunda chance? Eu saí de lá pensando que eu ia pegar ela assim. Não foi assim, não. O que eles falam lá, que, que quando a gente sai daqui, moleque, quando você sai, você vai morrer. Eu tenho vontade, um dia que eu Trombar uma e falar Olha onde que eu estou Aquilo que você falou não entrou na minha cabeça Eu era pilhado pelos agentes Do outro lado Aí cabe você escutar que Muitos lá escutam, vai na pilha dos agentes E acaba voltando E cometendo os mesmos delitos Mas como eu tenho Igual eu disse no sistema socioeducativo Aquela minoria Eles tentam engolir fez a diferença na minha vida.